Caralho, sem querer. Ah, ele tá fudido também, pô. Gente, hum. cadê os outros pão? Ah, não, teve uma pessoa que se deu bem demais. Aí, ô, Guilherme, você tem um negócio que é legal pra usar, hein? Só não use em mim que não é parceiro, pô. E se usar em mim, eu tenho um igual, hein? Só pra avisar. Não, não é filha, é, né, não. Cara, não quer nem saber, poucas ideias. Ah, porra, isso aí eu não consigo não. Espera aí, espera aí, tô no banheiro, Cara, tô no tá que banheiro. Vai tá <risos> Pô, a foto de cartida. Caralho. <risos> tá de sacanagem, tô no banheiro, pô. Ai, eu cheguei agora, viado. Eu <risos> vou caralho. Pô. Eu não tava aqui não, já. Pô, Guilherme, você é um babaca, hein? Quem? Porra, tu falou pra dar de estar, tá? os caras não tava aqui, mano. Porra, Daniel. Foi? Que sacanagem, eu ainda falei aqui, cara. Pô, tava... só pode estar tá brincando, mano. Eu não tava aqui não, animal. Porra, eu falei! Eu não tava aqui! Os como é que falaram? Eu falei por cima ainda, pô! Cara, foda! É, é Jaca não tá entendendo. Vou bom, vou bom, vou bom bom. Fui de moleque né, aí, Daniel. Ficou puto mesmo. Claro, é. mano. Com razão. não. finalzinho. <risos> ele já ganhou, hein? Caramba, ele, cala a boca. Se eu usar o foguete, ele vai no raio amarelo, né? É. Mal usa, pô. Pra Não faz sentido usar o foguete. <risos> Aí, é, ser, aí não, ó, faz não faz sentido, pô. Isso aí é pra você aprender a me ouvir, Marquinhos. É necessário, eu te matei. <risos> Podia ter te matado. Isso aí foi vingança pro Joaca. <risos> você que foi filha da puta. <risos> o cara tá aí, só tá quieto. Claro que o cara pra ocupar é a Guilherme. Eu não estava aqui quando você falou. Eu tô falando. Engraçado é que o Daniel escutou vocês falar que pode começar forçado e não escutou Joca falar que era para esperar. É, exatamente. Isso aí é que é, fala... é meio curioso. Aí, aí ele falou... meteu. Um, não, não, tô do banheiro. Aí ele ouviu o que eu falou <risos> antes. Eu é. Te eu tinha apertado. apertado então. Eu cheguei e você falou, força o start. Eu apertei. Ele deve ter falado que eu tava apertando, juro. Não, você... impulso. Juro. Juca... <risos> não, impulso, mano. Porque agora você virou cavalo mandado aqui, ó. Rapaz, rapaz. Esse eu nunca joguei, não. Tá todo Esse mundo aí? que que foi? O que que é, hein? Tá Alô, todo não lá. <risos> ah, vou lá, ó, mais tarde, pô. Mais tarde, Guilherme, são 7h30. E, e aí, pô? A gente falou só 3 horas da tarde. E aí, pô? E aí? <risos> <risos> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, pô? Porra, oh, meu tu... Deus, cara. Agora essa merda voltou a funcionar? Eu não tô jogando Xbox, não, é doente. É o... é o negócio aqui. Que negócio? Esteja. Volta aí. Eu tenho que usar uma tela muito pequena. Eu no meio da. Ah, pronto. Que coisa ridícula, né, Guilherme. Ah, que papões. Vai lá. <risos> que papões. <hein? risos> Aí, o que, que tem que fazer? Sério, é um... Tem que fugir do... Você pega fogo se... Se ah, algum bom, espaço tô, você... Tô, tô, tô uma caralho, caralho, onde eu tô, viado? Morreu já. Então, por isso mesmo. Caralho, hoje... é. é, muito rápido. Ah, eu já tava dando doente e... Eu nem sabia o que tinha que fazer e ganhar essa merda, hein. Posso, Joaca? Posso? Cadê Joaca, rapaz? Joaca, volta, meu filho. Tô aqui, cara, só estou. Aê. É. Aê, bebe umas, abre um uma momento, cervejinha. O momento tá seu. Ô, Guilherme. Anda logo. No seu tempo, querido. Aí, ó, vou ficar puto com você ainda, não? Né? Ué, por que, tadinho? Não entendi. Você não. Tá Pulsou, adoro. pô, não botei pra ir. <risos> ah. Sei lá. Eita. Sei lá. Aí, nego, pega a linha. Ai, ai. <risos> ah, vai. Para de roubar a minha coisa, verde vagabundo. Tá, é, rapaz. Caraca, tem alguém me com um montante. É, quem que é o vermelhinho. Só ai. que ainda vai te fuder agora, aí rapaz. Não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. A vingança é um prato que se come a frio. A vingança, é vingança nunca é plena. Mata, Mata a alma, alma e é envenenado. Dizer São Madruga. Te um homem de bem. Olha só. Vai que tu não é tua, Joca? Tão intencionado, olha só. Caba com o cara. Olha só. Lumbra. Olha só. Rapaz, só te falo uma coisa. Me deixa vivo não, é isso? <risos> isso aí. <risos> Cuidado pra não per perder aí, E né? morreu! Ah, cara, praxa. <risos> caiu lá no, na profundeira. É. Ah, tira zero só, ih. <risos> Rapaz! Ih, é. Acabou. Bateu e correu. Covardão. Olha... Ah, não! Ih, eu invertei. Meu Deus! Cara, eu nunca critiquei esse coelho. Já dá pra bater também nesse, né? Que a gente empurrar os inimigos. Pô, se desse pra bater, caralho, ia bater gostoso. Aí. Ah! Ia bater gostoso. Ah, cara, até caí aqui. Ai, cara. Ai, meu irmão, que isso, tá sendo morto. Rapaz, de novo, cara. Parece que eu tô voltando pro início. Uh, tô só, É, pô. Olha o Elié. Ah, não. Porra. Cara, ah, esses pequenininhos são muito ruins. Ô, Marquinhos. Já, Já fazer valer a volta? 10 <risos> contra a volta. Caralho, pior que volta legal, volta pro final. Volta bem. Eu... Mas aí cai e volta pro início. Quer é. dizer, final do início. É. Bom, <risos> se você falar, eu concordo. <risos> uh! Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, é muita cagada. Mano, é cara, nóis, esse mano. bagulho não só me empofou de você cara. Você acabou de te matar, porque eu acho que o coelho vai pra cima dele. Pera aí, Guilherme! Que é é é isso, cara? <risos> Esse bagulho só me pode virar sentido. Ô, ô, ô, Joca! Nada, não. Eu não jogo contigo, <risos> não, meu parceiro. Nem adianta ficar de resenha, não, que eu não jogo contigo, nem fudendo. Então, Você tá Mas, jogando comigo? Eu gostei né? que me e vão ficar ali. Você tá na minha ah, sala? Velho. Se ah, tá vendo rapaz? aí? Eu vi, eu vi! Não, mano, não era pra te matar não, era não, pra dar não não. não não, ah, era, não era não. Também não era pra te deixar vivo, mas não é, era É, não, exato. Não, pô, então. Não, aí, eu, eu entendi. Acho, é acho. Aí, ó. Não, não, preciso, não precisava, não precisava. É Você foi garoto. Por que, que por quê? <risos> por, Foi automático, pô, foi automático. Que... Ei! Ei! Ah, cara, que isso. Ih, o cara ainda que vai ser mais bem demais. Aí? Oh, rapaz! Aí, ó, Caramba. eu faço uma viagem... Que delícia, é, meu Deus Ó, tá, tá gravado. Você pode se dar bem, Marquinhos, pode se dar bem. Ido. Pode mesmo. Se deu benzão, Marquinhos. <risos> Ih, eram as minhas chaves. É. Caraca! <risos> Tente dar a volta, garotinho. Aí eu vou ser obrigado a ter que usar um item você, tá cheio de chaves. Ó, oh, mas se quiser minhas chaves aí... Hum. Só pela diversão... Não chega de... não, pô. Que isso, rapaz? É assim? a, a comércio chega, pô. A comércio chega. Não. Esse aí chega dizer, não. não. Chega, <risos> chega. Esse aí não chega não. Quer chega sim, acho que talvez chegue. Essa aí não chega não, Fabrício. Bota aí, então. A comércio chega, Comércio. Bota aí, outro, Bota aí, pô. Acho que não chega não. Bota Chega, aí, pô. Pô. aí, pô. Larga aí, pô. Larga aí, pô. <risos> aí, <risos> pô. Acertou alguém lá embaixo. É, alguém morreu. Não Caraca, aqui, eu não. achei que chegasse, mano. É pra pôr.